Mas uma vez, boa tarde, internada. estamos aqui concretamente no município de Balombo, onde está a ser feita uma atividade de partido do Empelão, onde nós já tivemos a participação de vários músicos, e também tivemos o discurso, primeiro, secretário do Empelão, Luiz Nunes, que ele faz menção a alguns objetivos. Para o efeito, os atos de massa que temos vindo a realizar, e hoje o fazemos aqui no Balombo, não nos devem manter relaxados pela moldura humana que temos presenciado. Pelo contrário, devemos trabalhar cada vez mais com a humildade que nos caracteriza, no sentido de irmos sempre às bases e continuar a mobilizar porta a porta, nas ruas, mercados informais, e não só, todos os militantes, amigos e simpatizantes, bem como todos os cidadãos, para que absolutamente ninguém... Fica no desconhecimento da mensagem do nosso glorioso MPLA e do nosso candidato, camarada Presidente João Lourenço. Camaradas, nesta missão de trabalharmos com o povo e para o povo, temos vindo a implementar distintos projetos para que as necessidades que afligem as nossas populações conheçam efetivamente soluções e assim impactar positivamente na vida das pessoas para que sintam que o dia de hoje Melhorou em relação ao dia de ontem. Permitam-me aqui, falando dessas duas comunas do município do Bolombo, vamos, na comuna do Tchindumbo, fazer também um posto de saúde novo e vamos reabilitar todas as estruturas do Estado na comuna do Macamombo. Permitam-me aqui levar a conhecimento mais uma vez, Sobre a imponente infraestrutura que vai albergar a Universidade do Cantiavala Buila, cuja inauguração será realizada brevemente, o que virá oferecer mais oportunidade para a juventude de toda a província no acesso à formação académica, pois as infraestruturas de ensino que estamos a construir e colocar à disposição das nossas populações, para além de servirem para substituir as salas precárias existentes, e garantir maior acesso ao ensino, permitem de igual modo melhorar a qualidade do processo de ensino de aprendizagem, tendo em conta que são escolas devidamente equipadas, com destaque para os laboratórios, que permitem os estudantes conciliarem a teoria à prática. Por isso, é completamente falso quando alguns que se achando mais entendidos na matéria afirmam que o MPLA aposta apenas no botão Assim, questiono, devemos continuar ou não a construir mais escolas, mais hospitais, mais água e energia, mais vias de comunicação.